Três jovens irmãos estavam a passear pelo Parque no dia 6 de julho de 2050 com as suas máscaras para se protegerem do ar contaminado. Acham que se as máscaras durante um bocadinho faz mal hein? Claro que faz, mas as temperatura são muito elevadas. Temos que ir daqui rapidamente e abrigar-nos, depois aproxima-nos chuva já. ácidas. Aproveitamos e vamos já almoçar. De seguida foram até um espaço de lazer que serviam refeições, o qual foi criado para ajudar a população em situações como estas. Esta é de partida e que eu vi todos os dias. Tenho muitas saudades quando podíamos comer carne ou peixe. Vocês sabem que, devido às alterações climáticas, a maior parte das espécies estão extintas, Incluindo as que nós costumávamos comer. Kevin, é, podes perguntar ao teu assistente virtual, sei se nós é saímos aqui? Olá, senhorita. Pode-me dizer a temperatura de qual está a falar? Boa tarde. Neste momento está 45 graus Celsius e, para o seu bem-estar, deve refrescar se Tem me dera poder passar mais tempo cá fora. Sabes bem que os pais estamos a sentar fora, no máximo uma hora. É o que os sentistas se estão fartos a dizer. Depois de aproveitarem a sua hora ao ar livre, foram os três para casa, pois se ficassem mais tempo podiam sofrer reações indesejáveis. Olá mãe, olá pai, olá. Olá. Olá meninas, temos uma notícia para vos dar. Infelizmente, viemos a saber que o nível das águas do mar voltou a subir. E como sabem, vivemos junto da costa. Teremos que mudar de vizinho. Os nossos vizinhos já se mudaram todos. Agora também não temos que deixar o nosso bar. E vamos para onde? Não há nenhum sítio para ir. Há coisas mais a acontecer em todo o mundo. Podem passar dias ou até mesmo, mas não vamos arranjar a solução para tanto mal. Quem me dera que os seres humanos tivessem pensado antes de fazer coisas tão prejudiciais para o ambiente.